como recrutar pessoas pela internet e como vender os meus produtos são as duas perguntas que eu mais recebo aliás recebo que quase que todos os dias essas duas perguntas e eu estou aqui gravando esse vídeo para te explicar como iniciar esse processo e você recrutar pessoas pela internet e vender produtos para mim não foi nada difícil porque eu já sou formado em marketing sou mercadólogo por formação acadêmica e tenho um MBA em gestão estratégica de negócios e me especializei em marketing pela internet são vários anos de curso. E as pessoas acreditam que, que o meu resultado é fruto de menos de três anos de marketing multinível. Não, meu resultado é fruto das minhas habilidades que eu construí antes e aplico hoje. Então, para mim, foi ser extremamente simples é, construir um negócio pela internet. Porém, o que não foi muito simples foi os anos de estudo. Mas eu não estou aqui para falar da minha experiência, eu tô aqui para falar como a minha experiência vai te ajudar a construir um negócio de marketing multinível, recrutar pessoas e vender produtos pela internet a primeira coisa que eu quero fazer é te... te perguntar três coisas você conhece alguém que já arrumou algum namorado pela internet namorado casou pela internet você conhece alguém que já comprou algo pela internet você mesmo já comprou algo pela internet se a resposta for sim para qualquer uma dessas perguntas então você vai concordar comigo que a internet funciona funciona muito e funciona sim talvez não está funcionando da maneira que você gostaria para você, talvez não da velocidade que você quer por, porque te falta a metodologia correta, te falta a técnica adequada para você encaixar no teu negócio de marketing multinível. É exatamente isso que eu quero te falar neste vídeo: como você vai iniciar o, o, o quebra-cabeça de forma correta e adequada, ok? Bora lá! Antes, eu quero pedir para você que tiver qualquer dúvida, escreve aqui embaixo, deixa um comentário, porque eu vou ter o maior prazer em ler. E gravar um conteúdo te respondendo, assim a gente ajuda muito mais pessoas. E lembre-se de uma coisa, servir muitos leva à grandeza. Então vamos servir muitas pessoas. Te inscreve no canal, assim você vai ser o primeiro a receber todos os vídeos, as técnicas, os cursos que eu tô passando aqui no meu canal. E dá aquele joinha, compartilha com as pessoas que você gosta desse conteúdo, ok? No meu Instagram também eu tenho muita coisa lá, você pode estar me seguindo, é arroba leandromktbr. Ok, vamos lá. Então você tem que entender uma coisa, quando você é ensinado ou ensinada a fazer o marketing multinível, a primeira coisa é construir uma lista. Sem lista não tem negócio. A segunda coisa é começar a ligar para as pessoas para você oferecer o plano de marketing da tua empresa e os produtos. Influenciar as pessoas positivamente a comprar o teu plano de marketing, as viagens, a, a liberdade que você possa ter, o desenvolvimento pessoal... Enfim, e tudo que o plano maravilhoso de uma empresa de marketing multinível oferece. A segunda coisa é mostrar os produtos. Você precisa influenciar positivamente também as pessoas com produtos. E todo mundo compra resultado. A forma mais simples de você iniciar um projeto de marketing multinível é você tendo resultado. Só que não é um resultado financeiro, mas é o um resultado com os produtos. Por que eu estou falando isso? Porque você precisa influenciar as pessoas positivamente e na internet não é nada diferente pega isso agora que você vai ter muito resultado pega isso agora antes te escreve lá dá um like comenta e compartilha esse vídeo não te esquece pega isso agora. você precisa mudar a mentalidade você precisa ser um influencer digital ah leandro como assim eu não tenho 10 mil seguidores não tenho nem mil seguidores eu não tenho nenhum instagram calma calma ser um influenciador digital não quer dizer que você tem que ter 10, 15, 20 ou mesmo 100 mil seguidores. Quer dizer que você precisa influenciar as pessoas positivamente no ambiente digital. Pode ser com 100 pessoas, pode ser com 50 seguidores, mas você precisa entender. Já muda essa mentalidade. Você precisa ter o comportamento adequado, essa é uma estratégia. O comportamento adequado para influenciar as pessoas positivamente no ambiente online. Leandro, como que eu faço isso? Calma lá. É muito simples. Se você está levando a sério um negócio de marketing de rede, de marketing multinível ou do marketing de relacionamentos, que é o mais correto falar, você está se desenvolvendo, você está consumindo produtos e você já tem resultado, e pessoas compram resultados. E você pode compartilhar essas informações no ambiente digital, mostrar o teu antes e depois, usar as hashtags corretas, usar a forma de postagem correta. Eu não estou aqui para fazer um curso de postagem de Instagram e nem Facebook, mas eu estou aqui te mostrando passo a passo como que você vai iniciar. Começa a postar foto dos teus resultados, compartilha, influencia positivamente, ensina dicas, receitas. Começa a dar dicas de desenvolvimento. Se você está levando esse negócio a sério, você está viajando, você está se qualificando, você está treinando, você está lendo mais e as pessoas vão entendendo. E aí vai a grande sacada. Aí vai a grande sacada. O dinheiro está onde a atenção está. E a atenção está aqui, nos smartphones conectados à internet. E não te adianta remar contra a maré. Ou você vai estar tá usando o ambiente digital para influenciar pessoas, ou outras vão estar tá cadastrando pessoas porque estão influenciando positivamente. Então, é das duas uma. Ou você faz, ou você é o agente, o influencer, ou você está sendo influenciado. Tá? Tá? E a segunda grande sacada é: compartilha o teu desenvolvimento, compartilha o teu resultado. Leia os livros mais e os livros que você está lendo. Começa a compartilhar nas redes sociais para você influenciar as pessoas pela internet. Basta ter a maneira correta e adequada de fazer os posts, né, de compartilhar o conteúdo de desenvolvimento pessoal e de consumo de produtos e resultado. Não tem erro. É um processo que não tem erro. Estou gravando esse vídeo aqui. Para te ajudar a começar o teu negócio, a montar essa estratégia, que é a melhor estratégia. Então, seja um influencer digital. Comece hoje. Um grande abraço, com certeza é lá o topo, o nosso lugar. Se inscreve no canal, dá aquele like, compartilha e aí deixa um comentário que eu tenho certeza que a gente vai trocar muita informação nessa via de mão dupla e tá construindo um grande negócio juntos.